O Curso de Comunicação em Relações Públicas é o mais antigo do país com esta designação e ao longo das últimas três décadas já formou milhares de alunos. É um curso muito prático em que um corpo docente altamente qualificado trabalha diretamente com os alunos de forma adaptada àquilo que o mercado de trabalho precisa. Os alunos de Comunicação em Relações Públicas adquirem competências nas áreas da assessoria de imprensa organização de eventos, comunicação de crise, criação de conteúdos audiovisuais e multimédia, protocolo, jornalismo, gestão de redes sociais, atendimento ao público, entre outras, e esta diversidade de conteúdos que faz com que os nossos alunos tenham encontrado ao longo do tempo carreiras de sucesso em empresas multinacionais, em instituições públicas, em agências de comunicação, na rádio, na televisão, nos jornais, e em empresas dos diversos setores de atividade, incluindo a criação do seu próprio emprego. Por isso, o curso de Comunicação em Relações Públicas é uma oferta atual e uma aposta segura para o ingresso no ensino superior.